e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse.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 O que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, um dia antes de festejarmos a véspera do Natal do Senhor, nós meditamos sobre o nascimento de João Batista O filho da promessa O precursor A chegada de João Batista Marca um novo tempo O tempo de espera Agora dá lugar Ao tempo da concretização Da promessa De Deus É o tempo de realização Daquilo que o Senhor Já havia predito E nós vemos que Quando o anjo Gabriel vai até Zacarias, que era um sacerdote E lhe diz que a sua esposa, já de idade avançada Iria conceber o um menino Zacarias duvida E a consequência disso é que ele fica mudo Como nós podemos anunciar se nós não tivermos fé? É o que acontece com ele, não é castigo de Deus É uma consequência da falta de fé ele como que emudece na fé. Mas é chegado o dia, como o anjo havia dito, em que a promessa se cumpre, porque para Deus nada é impossível. E João vem ao mundo. Era costume de se dar o um nome à criança a partir de um nome de algum dos seus antepassados ou membros próximos da família. Supunha-se que o filho de Zacarias e Isabel se chamaria, então, Zacarias. Mas o anjo já havia dito, ele se chamará João. Qual é o significado do nome João? Deus é misericordioso, ou Deus é benevolente. O nome carrega também... No seu significado A missão das pessoas Será que nós Refletimos sobre isso Ao nomear Uma criança Existem os nomes da moda, não é? Alguns deles vieram com as novelas E hoje em dia Nós temos alguns nomes muito presentes Mas será que nós sabemos de fato A raiz, o significado desses nomes? Para o povo hebreu havia um sentido muito forte o nome, porque é pelo nome que Deus nos chama. Tanto é que os consagrados, as religiosas e, religio... e... e religiosos, não é? os frades e as freiras, alguns deles recebem um novo nome na consagração que chamam de profissão religiosa. É o nome que agora marca a sua missão, como Jesus dá um novo nome também. A Pedro, a Simão que passa a ser chamado de Pedro Abraão passa a ser chamado de Abraão e assim por diante Deus é misericordioso É isso que nós vemos na vida de João Batista Aquela pequena criança que agora mostra a misericórdia de Deus Com o anúncio da conversão e do Deus que vem Por isso que nós levantamos a nossa cabeça Porque a nossa libertação está próxima com Deus Jesus Cristo na sua vinda a palavra diz a respeito desse menino a mão do Senhor estava com ele Deus acompanha cada um de nós desde o nosso nascimento nós não estamos nesse mundo como que lançados a uma realidade a graça de Deus nos acompanha o nascimento deveria ser motivo de alegria não de preocupação apenas. Hoje muitos pais, ou, aliás, muitos casais que ainda não são pais e alguns que já se tornaram pais, trazem uma justificativa que é mais um desencargo de consciência em relação à geração de filhos. Eles falam assim, para que colocar no mundo uma criança para sofrer? Né? Como se essa fosse uma motivação para não se ter filhos. Meus irmãos e minhas irmãs, já pensou se os nossos pais tivessem pensado isso? Não estaríamos aqui, não é? Eu acredito que grande parte daqueles que se encontram aqui tem irmãos também. Talvez não todos, né? mas somos de uma outra geração né? que, em que era mais comum ter-se irmãos. Pois bem... Cada vida, cada pessoa traz uma mensagem de Deus E toda a vizinhança quando vê que a boca de João Batista se solta João Batista não, de Zacarias, pai de João Batista Se solta quando ele acredita e ele realmente confirma O nome do meu filho é João, filho da promessa A vizinhança começa a exclamar O que será desse menino? Se nós olhássemos para cada criança e perguntássemos o que essa criança vai se tornar, não simplesmente em termos de profissão, mas o que será que está por detrás desta criança, qual a missão que Deus tem na vida dela, o propósito, com certeza nós veríamos as crianças de forma diferente, que nós possamos ao ver cada recém-nascido fazer essa pergunta, o que virá a ser essa criança e assim abençoá-la, Ainda que seja no silêncio do nosso coração Ou até mesmo proferindo isso Que Deus abençoe essa criança Deve ser razão de alegria Cada pessoa que na sua unicidade nesse mundo Traz uma mensagem de Deus para nós Como a de João Batista O Deus misericordioso que age neste homem E assim também nós vejamos Como Deus quer agir em cada criança Que precisa ser educada na fé, acompanhada com amor e vista como uma razão de alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado.